E 2023 também, beleza? É o seguinte, família é, Tem alguns segredinhos na moto Que quem, para quem tá comprando ela É bem importante saber, tá? Para você que pensa em adquirir essa moto Ou até mesmo para você que já tem a Titan 160 Às vezes você não sabe desses segredos que eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Espero que você curta A minha moto ela já tá equipada aqui Já tem esse protetor de carenagem já tem o pezinho de guidão da PCX já tem o guidão da Cargo retrovisor da F800 as setas dela tanto na dianteira quanto na traseira é em LED, seta da Twister é, a iluminação também é em LED, todos esses acessórios você vai encontrar aqui no canal é, eu ensino vocês na onde que eu comprei valor e como montar na moto, firmeza? então é o seguinte, sem enrolação já vamos aqui para o videozão. A primeira primeiro segredo que muita gente pergunta, fica em dúvida na hora de encher o pneu da moto, é quanto de calibragem deve colocar no pneu dianteiro e no traseiro. E é o seguinte família, é, tem a especificação aqui na própria moto, aqui nesse protetor da corrente, você vai vir aqui no cantinho, Deixa eu aproximar para vocês verem aqui, ó. Ó, bem de perto. Pressão do pneu frio, tá? Então, quando o pneu tiver frio, você sai da sua casa, vai lá no posto encher. Você vai colocar essa pressão do pneu. Tá escrito aqui, ó: dianteiro e o traseiro. Tem até esse risquinho aqui, ó. É de quando a moto sai zero quilômetro. Beleza? Aqui, ó. Somente piloto dianteiro. Você vai colocar 25 na dianteira. E no traseiro, 29 quando é somente piloto e quando é piloto e passageiro você coloca 25 na dianteira e 33 atrás, então família é sempre 25 na frente e na traseira depende se for você sozinho 29, se for você com garupa, 33 beleza? essa é a primeira dica aí pra vocês segunda dica família é o seguinte, é para você aí, ó. É, na Titan, se eu não me engano, a partir da Titan 2021 parou de fabricar isso. Para você que quer é, que é prender o capacete da moto, você para a moto aí no bolsão, quer deixar o capacete na moto, não tem como levar. Aqui no cantinho, é, na, nas Titan mais antigas, é, a Honda fez, bem nesse buraco aqui, ó. Como vocês podem ver, a Honda fez uma sacanagem que ela tirou a o alcinha que prende o capacete. Mas agora na Titan mais nova tem essa alcinha aqui, ó. Bem ruinzinho, mas tem, família. Antes tinha uma alcinha bem fácil que a própria chave da moto você abria e fechava. Isso nas titãs na minha Titan 2019 tinha. Se eu não me engano, na partir da 2020 já não tem mais. Mas com isso você ainda consegue prender o capacete utilizando um cadeado. Vou mostrar pra vocês aqui como você vai prender Seguinte, no capacete Você vai ver que tem uma fivelinha Bem aqui ó No capacete ó Aqui você desatarrachou o capacete Tem essa fivelinha aqui ó Que já é própria pra prender Você vai passar o, o cadeado Eu vou fazer aqui com, pra vocês verem E mostro pra vocês como que fica Beleza? Acompanha aí então, família, como eu tô sozinho aqui... Eu tive que usar as duas mãos pra prender... Mas vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Peguei um cadeado bem pequenininho... Passei por dentro da fivelinha que eu passei pra vocês... E passei por dentro... Da alcinha que tinha aqui dentro, ó... Na traseira da moto, beleza? Ó, ficou dessa forma... Agora o cara pode puxar... Não sai, tá? Tá bem preso... O, o cadeado... Ficou bem mais difícil pra prender? Ficou bem mais difícil... A Honda fez essa sacanagem de tirar a alcinha que já tinha aqui, que você abria com a chave. Agora você, precisa, você consegue prender o capacete, mas com a ajuda de um cadeado, beleza? Tem a chance do bandido roubar? Tem se o bandido cortar o capacete, mas aí o capacete não serve mais para nada, né? Que ele não vai conseguir mais afivelar ele. Ele vai ter que cortar a alcinha. Mas Brasil, Brasil é Brasil, né? Tem gente que é capaz de tudo. E vamos lá para a próxima dica, família. Essa dica do capacete foi a segunda Vamos para a terceira dica Então rapaziada O terceiro segredo Da Titan 160 É mais uma sacanagem que a Honda fez Com a gente que é consumidor que Como vocês podem ver A minha Titan Ela tem cavalete central Mas a original Na 0 na km, Não tem a sacanagem é que a Honda, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui, ó, bem ali, ó. A Honda já traz de fábrica o suporte do cavalete central na t 160, ou seja, já tem um suporte, é plug and play. Comprou o cavalete, encaixou na moto, fica perfeito, igual original. E a Honda não traz isso na moto 0 km, você tem que comprar isso à parte. Então eu comprei aqui o cavalete central Ficou muito bom Comprei o cavalete, instalei Já tem todo o lugarzinho certinho Para colocar ali no meio da moto Família é, O cavalete central é bem importante Já vou adiantando Eu paguei por volta de 70 reais E eu mesmo instalei tá? Tem gente aí que está pagando 200 reais Toma cuidado, assiste meus vídeos Que eu dou dica de como se comprar Esses acessórios Gastando pouco Beleza, acompanha o canal aqui. Quarto segredo na Tita 160 é o seguinte: é como você pode ver, a moto tem a, a caixinha de ferramenta dela, mas você não encontra na onde que fica as ferramentas da moto. E é o seguinte: a Honda mesmo fala que para você acessar as ferramentas da moto, você consegue acessar com uma moeda de um real na lateral direita da moto. Tem esse parafuso aqui Você pega uma moeda Você vai tirar esse parafuso com uma moeda Caso você não tenha uma chave de fenda né? Porque como que você vai tirar o parafuso Se a chave tá dentro da moto Foi uma besteira que a Honda fez na moto Vou desatarrachar aqui Para vocês verem que com uma moeda dá para fazer A não ser que, que o parafuso tenha, esteja muito apertado Aí você passa um WD-40 para retirar Ó, tirei com uma moeda parafuso Tá aqui o parafuso, tá? Na lateralzinha Aqui, ele tem outro parafuso Que você pode tirar Utilizando a chave Você coloca a chave no parafuso E tira O meu não tem mais, já perdi Dos dois lados Eu já perdi esse parafuso aqui ele custa caro, custa mais ou menos uns 15 reais Por isso deixei sem com Uma mão aqui, ó, vou tirar a carenagem lateral Ó, minha moto já tá sem filtro. você dar uma limpada aqui, ó. Olha a sujeira. E aqui tá a caixinha de ferramenta da moto. Família, ó. Se liga só. As ferramentas da moto aqui, ó. Todas aqui, ó. Tá fechado. Tá tudo aqui pra você, caso você precisar. É bem nessa lateralzinha que a Honda esconde as ferramentas da moto. Vamos deixar aqui guardadinho. Beleza? Vocês estão curtindo a... Os segredos, deixa o like nesse vídeo Manda para teus os amigos aí Para quem não sabe dessas dicas Firmeza? E a quinta, quinto e último segredo É que a Honda traz na, na moto aqui Uma alcinha Tem gente que não sabe Para que que serve isso Dos dois lados tem uma alcinha Aqui ó, tem do lado esquerdo E tem aqui do lado direito Ah Diogo, para que que serve isso? Isso serve, é como um gancho eu vou pegar para mostrar para vocês aqui. Você pode prender é, essas redinhas, que o pessoal chama de aranha. Ó, você prende aqui no gancho de um lado. Do outro lado, prende também. Ó, e aqui você prende atrás moto, você prende na churrasqueira, na onde você quiser. Isso ajuda para você também levar um capacete, por exemplo... Você coloca um capacete aqui dentro, ó, bem nesse espacinho aqui dentro. E você leva o capacete, é, para você não levar o capacete na mão. Ou você pode levar uma compra, ou qualquer coisa do tipo. Esse é o quinto segredo. Beleza, rapaziada? São cinco dicas aí, cinco segredos da Titan 160. Serve para qualquer tipo de Titan, tá? Dessa 160 mais nova. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Deixa o likezão. Fortalece. É nóis. Tamo junto.